E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro Hoje eu vou testar um joguinho que me apareceu no anúncio, achei muito zoeiro, então vamos ver se é bom. Se for ruim eu não jogo mais, se for bom eu até sigo. Marriage to Dick, que é uma espécie assim, de, de mesclar personagens com patos pra ver como é que sai. Só, na, só na, nessa tela inicial a gente já tá vendo ali, parece o Angemon, parece o Radamantes, o Iki, ali o Quente Frio do Boku no Hero... Deixa eu ver quem mais. Ali parece o cara do Final Fantasy, acho que é. Não enxergo mais. Ele tem um cara com fogo no cabelo. Bom, enfim, vamos concordar ali. Concordo com os termos, né? Jura? Nunca ninguém lê. Vamos iniciar. A princípio, ele é um jogo. É, é, pelo que eu entendi, um RPG de turnos. E o anúncio diz, né? O anúncio nem sempre diz a verdade. Que ele é. É um RPG de turnos, estilo. Uh, Mythic Heroes ou Tales of Green. Se seleciona o personagem, larga no mapa e eles vão se matando. Vamos ver a introdução. Olha ali, rapaz, as cápsulas Saiyajin. Ah, que legal, rapaz. A nave do Saiyajin vindo pra terra. Altas referências. Deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouquinho o som. Ver se vai pegar pra vocês aí. A trilhazinha é bem bacana. Os patos tudo assustado, tá saindo. Olha ali o vídeo, rapaz. Pipipipi. Pi, pi, pi. <risos> É, os patadinhos. E o pata oh, virou Pokémon também. <risos> que legal. Ele tá capturando os patos, rapaz. Com a Pokébola. Olha ali, que loucura, cara. Ah, achei muito legal. O navio quebrou, as peças foram perdidas. Aí vem o senhor, como é Dos Celestiais, estamos dispostos a segui-lo. Esse aqui é tipo um Vegeta treinador de Pokémon. Porque mexer ser celestial? Você veio do céu, então se fosse um ser celestial. Eles entenderam mal, isso mesmo. Só um celestial, ah, tá se fazendo. Preciso que abra caminho para mim, encontre outros crentes para comunicar a vontade do celestial. Olha ali, rapaz. O chinesinho no, no fogo de artifício vai tentar. Vai tentar explorar o caminho. Beleza, olha ali, rapaz. Eu já, já gostei dessa intro. Oh, o inimigo está chegando em mim heróis para lutar. Tá, pelo que deu pra ver, é o mesmo sisteminho. Vamos lá, o tutorial. Sempre vai rolando, tem aqui o chinês E o carinha da espada, que eles são meio... Esse aqui lembra o Berserker, se eu não estou enganado, do Dreamcast Batara, beleza, selecionamos Beleza, selecionamos e vai É o mesmo, mesmo padrão, show de bola Eu sou um viajante solitário, só que em formato pato, né? Vamos aqui sentar drama, vamos Por que você quer uma carona comigo? Vou desafiar os quatro grandes, mano, os de quem serão os quatro grandes? Os quatro grandes? Os quatro patos mais fortes do mundo. Cadê? Os quatro patos. Será que vai mostrar? Olha ali, rapaz, mas tem, tem seis? Ó, um deles era o... Pera, esses seis patos não são? Não são boi. <risos> É <risos> Os quatro grandes são seis <risos> ah, Gostei, rapaz Muita zoeirinha, curti Ó, o Samurai juntou-se Aqui provavelmente a gente vai continuar Ganhando offline também O que deu pra ver é, Tem recolhimento de De prêmios e tudo mais Mesmo com a gente ficando offline É o mesmo padrão, esses RPG Idol, que chama, não sei o que Bem legal, ó, apareceu mais um perdido ali, ó. Vamos lutar. Deixa eu ver se está certa as posições. Tem um pato faroeste, um pato avião. Outro pato faroeste. Ah, dá para ativar o 2x. Ou ele já está 2x? Não, acho que eu ativei 2x agora. Sei lá, já vou vendo. Existe um bom equipamento. Eu também acho eu gostaria de... Oh, pelo menos o jogo em português, isso eu gostei também. Eu reparei que o, ta... o Tales of Figurine não tinha tradução BR. Esse tem. E a zoeira ajuda, né? Oh, vamos ver aqui na mochila. Encontramos o item. Coletar. Coletamos tudo que tinha pra coletar, acredito. Isso aqui nos heróis. O samurai dá pra upar equipamento e... Ah, beleza, vamos equipar e, e upamos ele. Deixa eu. Vou upar os outros, né? Não dá? Ah, eu, eu nem queria mesmo. <risos> Esse tutorial deixa a gente de fazer as coisas, cara. Ó, tem um pato arqueiro, um pato com a besta e outro pato arqueiro. Esse samurai que eu não, não reconheço ele. Onde é que ele é? Olha, ó, fez o efeito de sangrar, rapaz, que legal concluímos a missão da 1 a 4, ganhamos alguns itens ah, deixa eu ver agora se eu consigo upar os outros o que, que eu preciso para upar? dinheiro e, extra... e xps né? tem equipamentos para ele, não tem esse pato aqui eu vou upar ele para o nível 3 também, esse aqui todos nível 3 beleza, vamos lutar <cười> todo mundo no nível 3 para que dá para garantir uma vitória vamos trocar do exército ali com o bazucão rapaz, os outros, gar... os outros patinhos com arminha de água é como dá para ver é o mesmo, o sistema de batalha, o esquema é o mesmo seleciona personagens, larga no mapa e eles se matam ele também lembra um pouco o Ogre Battle né que função de mapas e tudo mais aqui a gente vai passando vamos tentar terminar pelo menos essa, essa primeira etapa de tutorial ó, oh, novo aliado Olha o Link, rapaz! Olha o Link! Ah, tem que tentar atualizar o Crazy Boy. Está nível 4. E botar os equipamentos de madeira. Ah, ele fica mandando mim e eu não consigo fazer as coisas. Ah, vamos adicionar aqui o, o Link Pato. O Crazy Boy. <risos> Temos o Link, um chinesinho de fogo de artifício, um samurai que eu não sei qual que é e o Berserk. Olha ali, rapaz, que especialzinho louco. Cara, bacana assim, ó, pra quem quer um joguinho pra se distrair e ver uma zoeirinha. Ó, agora vamos enfrentar cinco, vamos, tentar, vamos ficar com uma menos. Tem o que tipo o Angry Birds, dois Faroeste, um Arc Flash e o Bazucão. Ó, esse que é o Link. Nossa, ele é bem roubadinho, ele é bastante dano. Fechou, já era. Vitória, vamos vamo upar todo mundo pro nível 4. Melhorar equipamento Pra geral Aí, Todo mundo nível 4 Opa, tem o um nível 3 aqui Aí Todo mundo nível 4 E com equipamentos bacanas ó, tem, Agora tem até gladiadores E pelo visto ali ó, Tem quem é atacante de, de frente Tem quem é atacante de fundos né, de, de retaguarda Dá pra arrumar essa formação também Esse especialzinho do Link é bacana, rapaz, ele leva todo mundo Esse cara da besta, parece o um Luke Skywalker de cabelinho Show, levamos, difícil, nós né? levamos Está quase no boss Ó, Vamos no, no, no pré-boss aqui Acho que dá pra ganhar desses loucos ainda, tem uns pato do capeta ali ainda nossa, feioso eles. Tem um pato Jack Sparrow <risos> e dois patos gênero da lâmpada. Adorei o pato Jack Sparrow. Pô, muito bacaninho. Acho que eu vou ter que upar mais um pouquinho eles. Eles estão no nível 4. tentar botar um nível 6 ou nível 8. Para ver se eu consigo passar com mais tranquilidade. Os patos à frente parecem estar mexendo com um pato velho. Olha ali rapaz, tem uma armadurinha, depois de toda a comida que dei pra vocês, não boto, pode botar um ovo. Olha o Thor rapaz, eu sou o Drake, você ainda vai me fazer botar ovo, oh, vocês estão tretando. Caramba, cara. deixa eu ver, eu vou, vou melhorar o equipamento. Eu vou upar eles para nível 6, 7. Bom, nível 7, será que é o suficiente? As primeiras fases de tutorialzinho Aí, vamos no nível 7, pra ver se a é gente consegue Bora Olha ali, rapaz, eles tem Dois arqueirinhos, tem uns cavaleirinhos loucos E o boss vamos ver, O Nosso, nosso chinês já foi pro saco Eu tô aí contando com o especial do Link Caramba Nossa, ele é muito roubado. Perdi. Você pode aumentar a força usando métodos abaixo. Vamos aumentar. Vamos botar o um nível 10. Nossa, nível 7 foi insuficiente. Estamos no nível 10, beleza. Será que eu consigo organizar eles? Samurai, parece que tá atrás, né? Vou botar ele na frente. Acho que assim fica melhor. Vamos ver. Ah, vai vai, vai, vai meus samurais rapaz. Meu 10 é pouco ainda, rapaz, tá doido. O problema, o problema é que é o chefe, né? O chefe é muito roubado. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos fazer mais, <risos> eu vou fazer mais um nível. Eu quero ganhar desse cara. Opa. Ah, eu acho que eu não consigo. Ah, eu tenho sim. Fazer um upgrade. Temos uma habilidade nova. Nível 13. Você pode manter o seu no outro nível? Não, não precisa. Vamos liberar habilidades deles. Depois do nível 10, ó. Eles me cobram umas pelinhas. Tem XP é suficiente, tá? Nível 1. Vou ter arrumado esse aqui tá. Vamos lá. Vamos ver se o. Opa, que minha bolsinha, tá. Tá de cor, agora eu consigo. Aí. vou tentar de novo, agora melhorei todo mundo, todo mundo tem habilidade. Só falta um personagem, né? Tem um a menos. com Se ele atacar, né? Você tá, tá, vai morrer. Aí, rapaz, camarada grátis, mano. Aí, rapaz, para o boss que esse cara. Beleza, agora tá com o então vai tá ficar tomando dano. nível a gente Boa! Ficou isso o Conseguimos concluir mais uma etapa. Próximo. Vamos ver o que a gente faz agora. Oh, ganhamos uma insígnia. <risos> ganhamos uma insígnia. E a vizinha foi para outro mapa. Beleza. Empire Tanker. Beleza, esse aqui é o mapa 2. Desbloqueamos o invocar herói. Então eu acho que agora... Ó um Hero Summon Egg, e chocarei o ovo, vai virar um, Ué, vamos spawnar um herói, ah, temos um ovo, temos um ovo, vamos ver, <risos> o Thor cagou um ovo, um herói do nível A se juntou, olha ali rapaz, é um Blitz com a máscara de Hollow. que massa rapaz, olha ali, é isso que eu tô dizendo rapaz, é isso que torna um, um jogo legal Essa possibilidade de, de aloprar <risos> É isso que eu falo, rapaz Isso que é bacana Ó, possibilidade de ascensão Missione heróis Tá, eu acho que eu não tenho nenhum pra Opa, eu tenho ele sim Ah, eu acho que eu tenho que ter mais de um igual Tá, beleza Missões, vamos coletar Coletar, coletar Coletar, Olha aí Peninhas, essas peninhas aqui acho que é pra melhorar o nível e tudo mais na né? campanha. Esses jogos de RPG novo aqui tem todo esse formatinho de muitas missões, muitas task. Então, estamos pegando tudo que a gente puder. É heróis, agora sim! Ó, tem tem esquema de retrato. Cara, esse aqui é o Itigo. Muito massa o Itigo com a máscara de Holland. Ele vem nível 1. Se eu consigo botar nível 13 também. Valeu, rapaz, eu vou com a máscara. Nível 13. Opa, ele tem uma habilidade. Dá pra uma habilidade? Não. Ah, tá, era só pra mostrar. Ah, droga. Botei nível 14, vou botar os outros também nível 14. geral vai ficar nível 14 boa deixamos todo mundo no mesmo formato, tem mais um retrato ah, tem o um retrato do samurai o um retrato do link menino maluco <risos> que top gurizada, olha aí ó. tem mais retrato ah o berserk a gente não pegou show eles têm, agora que eu vi que eles tem habilidades ó, vento, folha <risos> Ó. Habilidade vocal. De vento é o samurai. Não, é Mago, né? Mago, samurai é Mago. Esse aqui é guarda. Não. é esse tipo aqui. É guarda, né? Sei lá, tem, tem umas folhinhas ali, também tá, tá meio bugado. Uma hora eu aprendo os significados desses bagulho tudo. Tem item pra pegar aqui? Não aqui é para comprar, vamos coletar aqui ó, de uma bolinha vermelha a gente vai coletando para nós é sempre interessante, mais alguma coisa, Co oh, compre um presente não, não quero comprar sai para lá tá, aqui é só questão de upar, acho que é equipamento, aí show de bola Vamos jogar mais uma fasezinha só pra ver como é que estamos. Esse time tá bom, nível 14. Bora, ó. Essa formação tem menos de 5 heróis. Opa, cadê o Ítigo? Deixa eu tirar o... esse pato, botar o Ítigo e botar o pato samurai pra trás. Vamos ver como é que é o Ítigo se sai. Olha ali, rapaz, o, o cabeça de pirâmide do Silent Hill. Aquela ali com anteninha, eu não sei o que é. Um gladiador e dois chinesinho. Chinesinho vai ser o primeiro a vazar depois. É, esses aí não são tão fraquinhos, ó. os bichos estão tudo mais fortes, com equipamento bom. E mesmo assim esses caras não estão caindo, não estão não indo pro saco. Mas eles não ofereceram dano também. Show de bola. desbloquear carnaval, sete dias. Beleza. Bora mais uma. Vamos enfrentar aqui agora só o soldado louco. Dois de anteninha e dois gladiators. Isso aqui é o Marriage to Duck, que é um mundo de patos cheio de heróis e referências e tudo mais. Eu ver que eles não são 100% iguais, mas eles são os personagens. Temos o Bleach, temos o Berserk, temos o Samurai que eu não sei quem pode ser ele. Temos o Link e aquele pato no foguete que eu não sei, eu realmente eu não sei de onde é que ele é. Já era não levar todo mundo, eu quero levar, eu quero fazer pelo menos a etapa 2-4, eu tô na 2-2, agora vou para 2-3 porque a etapa 2-4 eu acho que eu libero alguma coisa temos dois gladiadores, dois anteninhas e um arqueiro caolho cara, olha lá no fundo, agora que eu reparei o Naruto Pato e o Sasuke Pato nas pedras né, e a cachoeira Cenário de Naruto, cara, tem que prestar atenção em tudo, eu sou muito jeca, caramba, altas, altas, altas referências, eu achei bem legalzinho hein, pessoal, assim, claro, é um jogo pra se divertir, passar tempo e tudo mais, quem quer fazer carreira no game, quem quer, ó, oh, roupar o melhor, o melhor do mundo, não, não sei se é o jogo ideal, mas é um jogo pra se divertir. Por exemplo, agora a gente ainda está no, no cenário lá do, do sasuke Pato e do Naropato. Pirâmide Red, Jack Sparrow, Soldadinho Arqueiro e Gladiador. Eles estão focando no Itigo, mas o Itigo é bem roubadinho, né? então uns ataques poderosos. Aí, essa mulher também levou. conseguimos fazer o efeito de sangrar e eles tem alguém que aumenta o ataque nossa, peraí de fez um daninho bacana o ataque foi legal, né? o dano não foi tanto já se foi o desculvador beleza, concluímos a missão 2 barra 4 o 99 torneio começou oficialmente o vencedor receberá um pedaço misterioso de meteorito não é um parafuso que sai da minha nave? E esses patos estão levando isso como um prêmio? quer se inscrever? Contanto que eu ganhe até o fim, recebo qualquer é fácil. Os verdadeiros crentes, vocês estão fortalecidos? Aí, rapaz, desbloqueamos a aventura astral. Ah, a gente enfrenta seres de outros planetas. Vamos lá. Itigo Berserk. Aí, já é, Elvis. Vamos ver que fim vai levar esses caras. Tem o um samurai, que parece tipo quem. Um soldadinho com arma de água. O um cara do basquete. É aquele de anime de basquete. Esse aqui é aquele com, com fogo na cabeça. Eu acho que é do, do Hitman Reborn. Mas eu não lembro o nome do personagem. Gladiador e basqueteiro. Já se foi desprovador do de basqueteiro. Selecione uma benção. Lança Furiosa. Beleza, dano crítico de 10. Empreste 1. Um. Vamos ver... Vamos ver se é diferente aqui. O que eu tenho que fazer mais aqui agora? Batalhar. Show de bola. Ó, eu tenho um que é novo, que eu vou tirar o chinesinho. E vou ver quem é esse emprestado aqui. Eu não consegui reconhecer, lembro algum Digimon alguma coisa do tipo, mas eu não, não conheço. Olha lá, tem uma patinha voando na caixa, o guitarrista, o pato cantando, o Jack Sparrow o gladiador e alguém já morreu que eu nem vi. Estamos na lua, com o módulo lunar. Olha lá que louco, rapaz. Esses patos tem uns especialzinhos bem, bem malucos. A outra gaveta, ela tá fazendo vários, pessoas, eu nem entendo o que tá acontecendo. Aí vem o lápis e vem isso, vem aquilo. E o Link dando porrada neles. Merge to Duck, pessoal. Tá de graça. É só baixar. Conferir. Quem tá curtindo. Vou... ok, invulnerável, crítico aliás, na Beleza. Vamos tentar fazer essa, essa partezinha aqui. Temos o Samurai ali, Esse robôzinho. Vamos lá. Ó, oh, tem o um meio quente meio frio. O um Exterminador do Futuro. E a na caixa de novo. Cara, esse robô eu não sei qual é que é dele. Eu vou tirar essa que eu peguei nova e vou botar essa aqui. Só pra ver. Esse robôzinho parece um Transformers de pato, alguma coisa assim. Ele, ele diminui a armadura dele mas eu acho que ele aumentou o ataque do Ichigo, mas o Ichigo está quase indo pro saco cadê o meu time que ataca? aquele meio quente meio frio ele parece meio roubadinho nossa, que ataque poderoso eu quero saber do... Ih, rapaz, eu estava esperando o ataque do Link, o Link já se foi olha o samurai ficou furioso, três vezes ataque poderoso, três vezes ataque aumentado exterminador do futuro da mão já era. Essa parece ter sido difícil, hein? Ó, oh, Rage Boost. Que a primeira habilidade tiver sido usada. Beleza. Todos os heróis sobreviveram e recuperam aqueles que estão no fim. Beleza. Vamos explorar. Ó. Oh, tem uns caras aqui. Esses eu não conheço. Esses, essas referências. Parece ser Star Wars. Ó um o rio Verde ali. O, o Deku. Deco, sei lá. Os outros eu não sei quem é. Ó, eu perdi meu robôzinho. Então vamos botar esse outro que é emprestado aqui. Fechou. Net bronca, time. Itigo Samurai Berserk. Emprestado e robozinho! Ah, o Link que faleceu e ele não voltou. Aquele robozinho cinza lá, eu não, sei, eu não sei a referência dele. Nossa Senhora. Patinho meio roubado eu quero ver, o Deco parece ser o menos problemático o Mais problemático acho que é esse robô roxo aí Que eu não sei de onde é que é Ah, já se foi o disco voador. Aí pessoal, marriage to deck. Todos aliados reporam O quando a batalha começa Beleza, estamos quase chegando ali no prêmio Ah Deixa eu ver quem pode ser essa gente, aquela ali para alguém do Naruto, esse aqui é outro Berserk Eu vou pegar esse, esse do meio aqui que é o, My, é o segundo Maikar Mas eu não sei quem que é Ressuscite um herói aleatório se ninguém estiver morto. beleza Cara, tem um ali que... Esses personagens que não me são estranhos, mas eu não estou reconhecendo daqui Olha, eles são nível 22 eu, consigo, eu não consigo melhorar eles agora, provavelmente eu vou morrer. Ali a, a domadora de dragões, aquele ali é o Venom, rapaz, é o Venom. Os outros eu não sei quem é, acho que eu vou morrer. Tá, eu acho que aqui eu já estou usando as bênçãos. só o Itigo. não sei ah, eu vou ressuscitar de graça aqui, peraí, deixa eu peraí, volta vou ressuscitar ah, vou usar esse item aqui de ressuscitar, beleza não sei se vai dar certo agora eles são nível 22, acho que são muito fortes cara, eu vou trocar essa essa aqui pelo Link e ver o que vai dar, bora vamos lá time, para de me atacar todo mundo mas eu gostei do Venom, rapaz esse Venom tem a cara de louco tem a cara de Time Toon o ruim é que eles focam muito o ataque num só ó né? oh, já foi dois, também bem Aquele... Esse de Coisa Verde lembra... Parece um personagem de One Punch Man, mas eu não tenho certeza. É, já se foi escavador E aquele outro lá de baixo que sobreviveu, eu não, não tenho ideia de quem é. O, meu tio, ó, o Samurai tá com cinco vezes o ataque aumentado. Parece que ele tá com o Kaioken ativado. Precisa que ele ataque, né? Aí. Boa! Levamos ainda, rapaz. Achei que não ia dar. Ó, uh, Change Burk, crítico, pra todos os aliados. Uh, vou aumentar os críticos aí, poxa. Aí. Pegamos o prêmio? Olha, rapaz, conseguimos o prêmio. Esse é o primeiro andar da Aventura Astral. Pelo que eu entendi. Esse é o segundo, mas esse aqui vai ficar para um outro dia. Vamos pegar aqui tudo que a gente tem para coletar. Aí, rapaz, olha aí. Esse... É o nosso Merge to Duck. Fizemos até o 2.4 e o primeiro andar do mapa astral. Quem curtiu, pessoal, deixa o likezinho no vídeo. Se inscreve no canal e recomenda assim, ó. Oh, segue aí, Fernando. Tá legal o jogo. Ou então, se não curtiu, vai, ah, Fernando. Foi legal o jogo, mas deu. Não precisa mais. Certo? Vou esperar o feedback de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal brasileiro. Vamos chegar naqueles mil inscritos rapidinho. Se inscreva no aula de da Web 3.0. Estamos quase batendo 3 mil inscritos. E bora bater, ultrapassar. Essa marca que parece que não chega nunca de 5 mil inscritos no Retro Games. Caso já tenha 5 mil, vocês estão vendo esse vídeo. Muito obrigado por colaborar com esse, esse momento, certo? Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.